E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, né? Como sempre, esse canal aqui é o Eu Te Ajudo, né? E aí eu quero agradecer vocês aí de coração que estão dando o like aí nos vídeos, que estão comentando, que estão pedindo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês é, como que se dolariza, né? Você investe em criptomoedas e a gente sabe que esse mercado de criptomoedas é muito volátil, né? O Bitcoin cai, sobe, cai, sobe, e aí você, numa dessas caídas aí, né? No, no, no inverno cripto, né? Que o pessoal fala, e você não quer perder, você faz o quê? Você transforma as suas criptos em stablecoins, né? Em dólar. O que, que é dólar? Se dolarizar, é você pegar o seu... A sua cripto e transformar em uma stablecoin pareada em dólar certo e eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso então pessoal eu vou utilizar aqui o site da Binance tá estou aqui no site da Binance se você não tem cadastro na Binance tem link aqui na descrição tem vários vídeos aqui no canal mostrando como que você é, compra criptomoedas como que você deposita então entrando aqui na Binance pessoal, eu vou entrar aqui na minha carteira Fiat Spot e eu vou mostrar para vocês como é fácil se dolarizar. Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão se dolarizar. Olha aqui, entrei aqui na minha carteira Fiat Spot para vocês verem. Ó. Eu tenho R$ reais em ADA, eu tenho um ADA. Vamos lá que chegou o inverno cripto e eu quero me dolarizar o que que eu vou fazer eu vou converter minhas hadas para dólar porque o dólar ele não vai é, ser tão volátil né como as criptomoedas são poderia ser Bitcoin se eu tivesse Bitcoin eu poderia me dolarizar então esse vídeo aqui serve para qualquer criptomoeda a ideia aqui é te mostrar como que você vai se dolarizar então é o seguinte você vai fazer como você vai clicar aqui na, na moeda que você tem e você vai fazer aqui, ó, é trade. E aqui, ó, você vai escolher o par que você quer. No caso, você quer se dolarizar. Então você pode usar ADA/USDC ou USDT. Você é quem escolhe. Eu gosto de USDC. E aí você vem aqui, ó, desce aqui, ó. Desceu aqui. Aí você clica aqui em market order aí aqui ó você vai vender as suas hadas você vai transformar suas hadas em dólar e aí você clica aqui ó vender minhas hadas pronto vendidas minhas hadas agora eu venho aqui em carteira Fiat Spot e eu tô como estou dolarizado eu estou dolarizado olha só olha só olha aqui eu tenho agora R$ e reais em dólar eu tenho 14 dólares e 38 centavos então pessoal é assim que você se dolariza você transforma a sua criptomoeda em uma stablecoin pareada em dólar tá então você está dolarizado você também poderia converter a sua criptomoeda em real basta você vir aqui né em trader e olha só, aqui tem a opção de transformar em reais. Você é quem escolhe se você quer transformar em reais ou em dólar. Mas no vídeo aqui era ensinar como se dolarizar. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí como que se dolariza. Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta. Fiquem com Deus e tchau, tchau.